Tarde ou boa noite, onde quer que esteja, nós agora vamos aqui à Rocha de Água de Alto, que fica neste caminho aqui, que segue, ou seja, vimos ali, Vila Nova Mil Fontes, há aquela casinha do autocarro, o seu sinal, areia, com e para aquele lado é o cercado, do cercado. Então vamos seguir depois de caminho, vocês podem encontrar, de qualquer maneira, aqui embaixo na descrição, encontram o um mapa, cliquem no mapa e vê a localização exata da rocha de águas de alto então vamos lá para a rocha de águas de alto para o caminho de qualquer maneira já viemos da, da cascata mas o caminho nós viemos por ali da estrada, não é? como eu estava a dizer, passámos, viemos vamos ver aqui para a orientação, está aqui esta captação este posto aqui ali tem o sinal de projito de caçar vamos ver aqui a paisagem é para aquele lado vamos ver ali para a frente está aqui o conseguem ver o novo ou não é sempre em frente praticamente vocês aqui no mapa em baixo clicam e veem no mapa qual é a conclusão exata mas de qualquer maneira estão a ver esta árvore que é o novo apesar de um saldo vocês vierem já deve ser outra segue sempre em frente porque o caminho lá para fundo para fundo para fundo para fundo para fundo é quase sempre em frente está bem e pronto chegámos à rocha de água de alto viemos daquele lado Lá onde está, está a fonte que temos no outro vídeo, como é que se chama a fonte, Kevin? ver? Uh... A fonte da aguinha? Foi, sim, a fonte da aguinha, pronto. É a fonte da aguinha, deixamos ali aquela parte. Qualquer maneira para ver este caminho tem ser de Jeep. ou vem em Jeep ou vem a pé. Está, o caminho está mesmo muito vera. Uh, vem por ali, aqui tem uma bifurcação, vem para aqui para este lado, né? está a ali o campo aberto e tal. A arroz aqui destruída para aqui o jeep, aqui esta parte, e é para aqui o caminho, vamos lá seguir, e a rocha fica para aquele lado ali, vamos lá, está gravando, está, está, está, está está aqui estas pedras, A área aqui em redor é muito bonita, como podem ver: carvalho, pinheiro, a área de floresta, não é? Uma área engraçada: mato, e outras mais áridas, montada da Mendesana. lenha, vamos lá. Caminho da rocha de água de alto. Vais a ver, caminho não falta muito. Isto é relativamente perto. Não, não falta assim muito. não é? Vamos continuar. A rocha de, Água de Alto. estamos no verão estão aí uns 26 graus finais de agosto Ainda está bom aqui está fresquinho, bastas árvores ao final da tarde isto é um pouco inacessível para o pessoal de qualquer maneira em baixo na descrição encontra-se um link todos os locais que nós vamos visitando está lá um link com os vídeos todos. Faça o favor de irem lá ver também para conhecer a Rochitas e saber onde é que eles estão. a água, como estão a ver, senti -me muito agradável. Plaja, se ele já Eucaliptos. bem alto Mas seja é magnífico, não é? Tranquilidade, não é? Isto é que é vida. A é Maldivas, não é o raio. E estamos bem aqui no meio do fesquinho. teste não é um deserto. Agora, estamos a chegar. Aqui. E a famosa Rocha de Água de Alto, que no verão está praticamente seca. <coughs> Para não dizer seca, né é? Como estão a ver. Pronto. É aqui. mais perto. Uma parede natural de rocha, com cerca de 20 metros de altura, estão a ver? Nas chuvas, como dá para se melhorar. Falta-se a queda de água nas chuvas. A queda de água natural. É? E, ela. e aqui uma aguinha. Vamos lá passar, tentar saltar aqui um pouco. Para ver mais de perto Onde é que temos aqui Claro que na altura quando, quando chove isto está cheio de água né? Como estão a ver Mas agora não vem a nada que isto na é água nenhuma Agora só vem aqui Onde que água, né? Mas agora não. Isso aqui está à frente. Não tem nada. Aqui é só rocha. Do outro lado. Este vai no verão, pouca coisa de para ver. Essa é a paisagem, não é? Aqui mais... Este lado, ok. Não. Agora temos aqui um caminho que vai serpenteando para cima, para ali a rocha. Podemos ir lá acima, podemos ir aqui por este caminho aqui e lá chegamos lá acima, não é? Estou ali com certeza que não, vamos fazer isso. Vamos escalar isto, não é? Nós então, estamos cortas, vamos por aqui por este caminho, vamos até lá acima. Então, vamos lá. não é? Até acima é muito difícil. Há é piores, vamos lá mais para ali. Vamos subir para aquele lado, mas para aqui, nos derrapamos. Estão a vogar aí uma mão na câmara e outra só fico praticamente com uma mão de apoio se cair é mais tramado aqui para ouvir ali a rocha de água de alto vendo? olha, a ouvir ali bagulha a cair, não é quase nada mas olha, é o que há continua lá para cima Vou continuar ia seguir aqui por esta arma, por raízes depois trilho já complica um bocadinho mais vamos ver mais uma paragem para ver aqui a paisagem costa de caminhada, trekking, fazer desportes, de natureza, muitos alojamentos locais e na região que não falta aí termos rurais, fiquem no um deles e aproveitem, tiram o dia, passem pela fonte da aguinha, bebem uma aguinha fresca, é bom, continuem em frente. Mais uma vista geral De Kevin que ainda vem subindo De gatas, né? que isto custa um bocadinho Só a, né? a vlogar e, e subir, havendo muito tempo a falar Trouxe então, uma cansetiva, respiração já é Muito constante E falta de prática também Quase no cimo, estamos quase e já cá estamos. Vamos para a cascata, para a parte de cima da cascata. Há um caminho também ali por trás. O carro também chegar aqui, carro JIP. Já aqui é a parte de cima da cascata. Mas é uma estrada que vem ali por, pela zona de São Luís. Vamos ver a cascata que está. Acho que assim tem uma agulha ainda Vamos lá ver uhum. Acho que vai se passar ponta Eu estou de cima da cascata Lá em baixo onde tivemos Vamos ali subindo por a direita, como estão a ver. Caríssimo, ok. E é vista Água vindo ali, corre. Estou a ver neste agora não, não corre nada. Estamos do verão, isto está de calor, seca, já sabe. vamos ver ali alguma água. Uma rasinha saltou. comem-se os grilos, e ali as a rasa né? Não consegue ver porque isto. a cabana dá muito som. Estou a ver aqui a água. Agora esta cascata. Isso mais para a frente. Vai ser mais um bocadinho. É porque da chuva está este jeito tudo aqui cheio de chuva. Tudo cheio de. cheio de água. Vamos correr, podem ver bem pouca largura, aqui da Ribeirazita, assim o caminho faz. Vamos apertar um bocadinho. Fazia que mostrada chegava aqui. Podem ver as marcas de pneus. De lado. Sai de São Luís. Podem mais acercar. Vai daquele lado. Algo a vender ali e tal. Ali e vai até. A cascata. A rota sentina passa por aqui. Está a dizer, cuidado, perigo de queda. Caution, danger of falling. Rota Vicentina, passa por aqui, a Rota Vicentina. É. <risos> e um Kevin Trepador vai ali em cima. É. Olha, vem aqui. Bora. É cansativo. É cansativo? É. Então, o que é que achas da rocha? Até agora. É boa. É boa? Boa para cansar? Que... <risos> é boa para se cansar? É. é. Agora vamos tirar a rocha está lá abaixo agora é fazer o caminho inverso. Vamos agora fazer o caminho inverso. Mas de qualquer maneira, no 1 de maio, aquelas armas fomos ali drogadas, costumo fazer sempre aqui festa, dia 1 de maio em Portugal é dia do trabalhador. Vem sempre fazer festas aqui, dando festanças e tal. E pronto, o pessoal aí das Rotas vicentinas e aos grupos de amigos vem sempre aqui. A rocha fazer aqui com os anos, mas no inverno, né? Agora também mas pronto, mas agora não assim grande coisa para ver, principalmente a água é que é a principal atração, mas sempre é por paisagem, né? Por convívio, por... é diferente e... e pronto. E agradecemos a vossa ajuda e continua a fazer like. Já somos 200 e obrigado e até uma próxima. Espero que tenham gostado da cascata. Voltaremos cá no inverno, é claro, quando tiver isto água, água a correr. Voltaremos cá a filmar outra filmagem. É... A localização da cascata, da fonte e todos os sítios onde fizemos, já tivemos, está tudo aqui abaixo na, na descrição, está tudo, uh, também o, o vídeo também está catalogado por, uh, por tempos, horários, né, por secções, é só vocês carregarem cada uma das secções, que, queiram saltar para alguma parte. Obrigado e beija!